Vamos ver onde está o Cláudio Silvério? É, gente, hoje é sexta-feira, é dia do café da manhã, Marcelo Vidal não está aqui, está comendo pãozinho de queijo com a família e o Cláudio Silvério está se dando bem nessa. Tem até berrante, meu amigo. Ai, que um pititico. <risos> Ai, ah, bom dia para você, Manu, escuta aí, ó. Do... É, meu filho, estamos aqui com berrante e tudo mais O povo na boiada, tem café pra todo lado Tem chapéu de boiadeiro também, menino <risos> Bom dia pra você, Clebão Esse aqui é o Kleber Evangelista, é o dono da casa Bom dia Bom dia, é um prazer receber vocês da Record aqui Valeu Esse aqui é o... Bre... Fala com o Titi Cláudio aqui Fala assim, ó Bom dia Fala, bom dia Fala, oi Fala Ele falou, vocês não escutaram, mas ele falou E aqui tá caindo aqui, Maurílio Aqui o Maurilhão Tudo bem, Maurílio? Tudo bem Toca berrante? Toco Berranteiro? Sim Ó, é o seguinte, Manoela Olha Maurílio, você que fez esse aí, Maurílio. Maurílio? o trem caiu aqui, Maurílio Deixa eu pegar o retorno aqui senão não, o Manu fala comigo E eu não, não escuto Rapaz, explica pra gente tudo isso aqui, Kleber. Tem cela, tem cheio de medalhas, troféus e tal. O que, que você pratica? Rapaz, eu sou praticante de Tin É o popular laço em dupla no Brasil, né? Conhecido como laço em dupla. A gente já pratica há algum tempo. Eu, e o Maurílio, eu laço a cabeça e o Maurílio pé. E aí a gente está envolvido com a realização de alguns eventos aqui em Goiânia, né? com a, junto com a WJ, eventos. A gente vai realizar uma prova agora dia 6 de junho e outra dia 19, 18 e 19 de agosto em Goiânia. Então deixa eu ver se eu entendi. E o Maurílio está que toca o berrante ali. O Maurílio não, o Breno. Você monta num cavalo. O, o, o, o Maurílio aqui monta no outro cavalo. Aí você vai e laça a cabeça do bezerro. Você laça o pé? Deixe ser mentiroso. Laço, laça o pé. Ô, <risos> Cláudio. Um do cavalo e laça o pé do zé. Sim, isso mesmo. Fala, Manu, não tô oh, gritando deixa, você, não. Deixa eu só tirar ah. uma curiosidade aqui. É, eu acho que imagina laçar o pé, dessa, tem que ser bom demais, né? Bom de mira e tudo. Mas não machuca o bichinho, não é isso? Fala, Manu. Aí, gente boa. Quem tá com vontade de tomar aquele cafezinho? Pode okay. chegar, eu acabei de passar. O delay tá grande, o delay tá grande, a Manu sumiu, mas é o seguinte. Você também toca berrante? Cadê o seu berrante? Tá aqui. Toca aí, deixa eu ver se você sabe tocar berrante. Agora é o seguinte, rapaz. O Maurílio tava me. O Maurílio, o Kleber tava me falando aqui, pode tocando, pode tocar Obrigado, o berrante. Você gosta e. Você gosta e cria seus filhos à, à, à moda antiga, como é que é isso? Você estava me, fal... me falando que leva os meninos para a roça e, e tudo mais. Como é que é essa criação do, do, dos seus meninos para não perder essa raiz caipira né, que nós temos aqui no estádio de Goiás, o Kleber? Então, eu, assim, eu, eu eu tento buscar o que eu aprendi com meus avós, né, com meu pai. E levar os meninos pro campo para ver o que é, como é feito uma rapadura, como é descaroçado um algodão, como é um carro de boi. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de ter contato, eu tô levando os meninos para esse meio. Porque a gente, eu fui criado na fazenda, né? E o Maurílio também, e meus filhos, o Breno, vai ser criado nesse segmento. Agora, Manu, você viu o que o Clepe falou aí, né? Eu vi. Agora eu vou tomar um café. Presta atenção, Manu. Vai. Tá... Me liga aí de novo, gente. Ele tá caiu. Deu? Presta atenção. Voltou? Vai tomar café. E a garrafa de café, vocês repararam que tem um desenho ali, ó, de uma pessoa montada no cavalo. O que, que é isso? Cadê o café? Não tem café, mano. Por quê? Não tem café. O, ca... o caba fala que é raiz, diz caroça, gudão, faz rapadura, <risos> mas não bebe café. Você tá de brincadeira Cês, comigo. Não tem café. É isso? É Rapaz, suco. não tem o café. Assim, eu não tive muito costume de tomar o café. Eu gostava mais de tomar um chá, mas o café é preto mesmo, dessa vez faltou. Se deu mal. Você tá de sacanagem comigo, Clébio. Pode falar isso, não. Você não toma café também, não, ou, ou, Maurício? Não, não tomo, não gosto Não, ela de não café. vem, não. E essa garrafa bonita aqui, com cavalo e tal, o que, é que é você põe ouro, aqui? Claro, você me ouve, de tomar um chá aí, ou então de vez em quando um tereré. Você põe a água gelada, e mistura na erva e toma. Não, tá bom, né? Esse negócio daqui é o que esse, esse suco aqui. <risos> Isso aí é suco de tamarino. É bom, tamarino. é bom. Tamarindo. Mas é azedo, Manu. Olha o tomar. E, e a esposa dele é que delícia. fez, a dona Renata, tá escondida ali no, no quarto. Não quer aparecer, não. E se esse trem tiver ruim, eu vou fazer careta. Vai tá Pode fazer Ó, que Vai. Ó, puxa tudo aí. Pelo menos você colocou muito açúcar. Tem, tem açúcar, Manu. Glória a Deus. Tá bravo quando não tem açúcar. Ô Maurílio. Breno, não, é o Breno. Breno, passa um pão de queijo aí pro ti. Vamos comer o pão de queijo nós dois aí? Isso, tá com a mão mesmo. Aí, meu filho, tá caindo um negócio aqui. Obrigado. Pode pegar um agora. Eu sei que você tá com fome aí. Pega Tadinho. um aí. Aí. Pega também, mas Vamos brindar. Vamos, vamos brindar, brinda aqui, encosta aqui. Aí, meu filho. Seguinte agora, pra gente terminar, monta lá na cela lá, mano. Vai, vai cair, Vamos ver se você não vai cair de lá. Vai lá. Pode montar. E por que você não vai tomar? É uma cela aqui, meu. Tá Ai, com... você quer que eu toque o berranco? Vai, vai. moto. Peraí, deixa conta. o. Maurílio, você vai cair daí, Maurílio. Vai cair, vai machucar. Você muito. vai cair daí, Maurílio. Vai cair daí. Olha, rapaz! Hum. Que que é isso? Que hum. <risos> Boa! Chinelo, aí você comanda? Você já caiu do cavalo alguma vez? Sim, já caí do cavalo. Tô melhor que você. Eu nunca caí do cavalo. Nem sobe. Ah, é, né? Não cai, não Só não cai quem, quem não monta. É, boa, boa. Eles estão pedindo para eu tocar o berrante. Vai! Tá certo. eu nunca montei nesse trem meu. Qual que é o berrante, bom? Deve ser o do seu pai. Cadê? Cadê? Kleber? Nossa Vamos senhora. lá, então. Olha lá. Segura aqui com a mão aqui na frente. Tá nem eu segurar. Vou... Peraí, aí, segura, segura o microfone aqui, mãe. Ajeita aqui, aqui, fica aqui pertinho de mim aqui. Ah. Põe a mão aqui. Aqui, Isso. Outra aqui. É, igual você vem brincando no carrinho. <risos> vai, vai. vai lá, Manu, vai agora vai. Vai. Agora ah, só <risos> tô tá sofrendo corneta. Péssimo. Rapaz, tem que ter o um fôlego. Deixa o profissional, então, pra gente terminar. Chega, Toca aí, Clebão. Pra gente terminar aqui o café da manhã com um berranteiro profissional. Vai lá. O. Limpa Vai aí, lá, o verdadeiro som do campo. Humilhou geral. Olha que lindo que é isso, gente. No clima da pecuária de Goiânia aí, que já começou da pecuária do Ei, estado de Goiás. Mais! Valeu demais, Pedro. Muito obrigado pelo convite, viu? Valeu, Maurilhão, muito obrigado. Breno, bate aqui. Sim. Aí. E o garoto, Manu, Vai lá, agora fome. a gente vai tomar café, tá bom? tá bom? A gente trabalhou, agora a gente vai tomar café. Você quer que leva um, um, um, um bolo, um suco, uma uva pra você? Pode trazer, pode trazer um pouquinho, um cadinho de cada, tá? Que a gente vai aproveitar. Gostei até do vasinho ali, ó, de planta, de bota, gente. Tudo deles é, é country, né? Adorei. Querido, obrigada, viu? Pode se jogar aí no café da manhã agora. Quero agradecer a família toda ali. Que demais. Olha que picô, mais fofa esse pititico. Maurílio também, laço o pé, bem. Cláudio Silveira não consegue laçar nada, nem a um metro de distância. Isso que o pai tá ensinando tudo ali, né? Lógico. Então, obrigada, família, por nos receber tão bem assim e deixar o Cláudio Silveira pagar esse mico pra ele aprender um pouquinho.